Defunto ressuscita a caminho da geladeira. Após ouvir vozes em sua cabeça, um rosto aparece na testa. Homem briga com sereia e algo terrível acontece. Xumirim surge querendo brincar de pique-pega em casa abandonada. Jovens invocam o diabo no espelho e ele aparece para eles. Fantasma real passa na frente de um carro. Pai e filha são atacados por poltergeist no sótão e muito mais, mas antes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 Diante disso, a dupla foi em busca de respostas, invocando o espírito da casa através do espelho. Se este... <risos> si há alguém neste lugar, manifesta te por meio deste de espelho. Eles só não esperavam que o demônio não iria responder suas perguntas, mas iria se manifestar pessoalmente no vidro da janela. Um grupo de agentes funerários estavam levando um corpo para a geladeira. Tudo estava indo bem, o trabalho estava sendo executado dentro dos protocolos. Parecia que iria ser mais um dia normal de trabalho, mas algo estranho aconteceu. O corpo se levantou. Imediatamente, os agentes correram para bem longe. Há rumores de que o corpo nunca mais foi encontrado. Aqui temos um caso inédito de possessão demoníaca, onde uma mulher encontra-se abalada com algo estranho que surgiu em sua testa. Que parece ser um demônio que tem perturbado sua mente. Ela estava sofrendo com uma voz que não saía de sua cabeça e ao receber a oração aconteceu isso. Imagine você dirigindo por uma estrada obscura com seus amigos e sem aviso prévio, isso cruza seu caminho. Nega! <música> que o fantasma é um pouco translúcido os jovens que estavam no carro entraram em estado de desespero diante da manifestação do mal trans tem características de espírito da morte revelando que o mundo espiritual é real e está ganhando forma no mundo material para a grande tribulação. Bonitinhas, engraçadinhas e às vezes aterrorizantes. O último adjetivo não costuma ser usado com tanta frequência para descrever crianças pequenas. Salvo quando se está em um local escuro e abandonado e ela surge e desaparece do nada. Foi o que aconteceu no caso a seguir durante uma exploração. Ui! Ué, puta! Ué, puta! Ué, puta! ¡Óscar, Óscar, Óscar, Óscar, Óscar! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Cuadrita había un niño, huevón! ¡Fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta, fue puta! ¡Óscar, había un niño, huevón! O jovenzinho que parece um Exumirim estava parado de pé olhando na direção do homem e depois correu como se estivesse brincando de pique-pega com ele. Diana Wilson acordou por volta das três da madrugada com um barulho que veio de uma parte do sótão. Ela sentiu que precisava saber o que estava acontecendo lá dentro. This room is above my bedroom, so it has to be from here. Foi ela sozinha em busca de resposta. Ah, oh, não. Na noite seguinte, ela decidiu contar aos pais o que ocorreu. Oh, BFT. Hold on a minute. The video. She's it. Diante do exposto, seu pai, seu herói, um homem dotado de coragem, se colocou à disposição para investigar o caso. Sim. Hold oh. on. Oh, oh, oh. oh. oh. Estou no meu lado agora. Oh, meu estou no Não Ah! Não posso ver. Vem, olha final é isso. Ah! Espera! Alguma coisa Help! moveu aquele piso. Então ele correu junto da filha antes que o fantasma atacasse o piso em sua cabeça. Imagens registradas na Indonésia. Na ocasião, um jovem se dirigiu a um riacho em um local bem isolado e inabitado, mas havia uma bela jovem na beira do rio. Ela parecia dançar como numa tentativa de sedução. Logo ao lado havia uma criatura cujo corpo era metade mulher metade cobra. Ele ficou muito confuso sem saber o que estava acontecendo pois nunca havia visto algo semelhante no local. Se deu conta, já havia sido quase que neutralizado pela criatura. Mas ele o contrassacou por meio de suas habilidades místicas. Mas mesmo assim tenta resistir, mas a luta não durou por muito tempo. Deus a receba de braços abertos lá na glória. Yeah.